Olá, tudo bem? Meu nome é Fernanda e hoje fiz este vídeos rápido para te falar de uma coisa que aconteceu comigo é acho que estas coisas devem ser compartilhadas acompanha comigo bem no começo deste ano fiz um propósito comigo mesma iria mudar minha situação financeira mas como poderia fazer isto? pesquisei e cheguei à seguinte resposta poupando dinheiro, mas como assim? pois é se você poupar dinheiro você muda a sua situação financeira, mas tem que ter disciplina senão não vai funcionar. O que que eu fiz, em vez de pegar um cofrinho de porquinho, arrumei logo uma garrafa de refrigerante de 2 litros. E fiz o seguinte todos os dias colocaria um real isso mesmo, um real, mas ao olhar o tamanho da garrafa, pensei assim e se colocasse cinco moedas de um real, encheria mais rápido, e foi o que fiz. Comecei a poupar assim dia 05 de janeiro e pude observar, que realmente a quantidade de moedas vem aumentando bastante, fui anotando os valores colocados para ter uma visão melhor, e somando tudo até o dia 05 de fevereiro ou seja um mês depois, nos meus cálculos, tenho que descontar também que só comecei a colocar 5 reais após, o dia 15 ou seja até o dia 15 eu só tinha 15 reais. Na somatória total a partir do dia 16, R$ reais cheguei ao valor, de 80 reais com mais 15 fiz 95 reais de dinheiro poupado, isto em um mês, pode parecer pouco para veja que 5 reais, por dia durante 300 dias, estou aqui tirando 65 dias do ano, então veja que chegamos ao dia 31 de dezembro com a, soma de 1500 reais, veja se vale ou não a pena poupar. Na minha opinião vale, agora é com você. Faça as contas e veja se vale ou não a pena. Espero ter ajudado, se você gostou do vídeo dê um like. Inscreva-se no canal e nos ajude a crescer. Dê sua opinião nos comentários. Um grande beijo e tchau.